Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá, essa é a aula mais curtinha de todas. Esse aqui é o arquivo base, né? o arquivo de exemplo que a gente vai usar para fazer o nosso, a nossa primeira realidade aumentada. É, Daniel, precisa ser esse mesmo arquivo? Não pode ser um arquivo SketchUp que eu tenho? Pode. Limitações, tem que ter até 50 MB. Esse exemplo, ele tem 34 MB, ok? 34 MB, tá? é um arquivo aqui de maquete os créditos também vou deixar na descrição e é ele que a gente vai fazer a, a realidade aumentada dele tá lembrando uma coisinha para vocês caprichem se vocês estiverem usando mapas né texturas no seu SketchUp capricha na textura tá se tiver tipo alguma algum material de vidro que você pode colocar opacidade aqui no SketchUp coloque por quê porque o Armid ele entende opacidade e as texturas vindas do SketchUp então, quanto mais é, bonitinho, né? seja a modelagem, as texturas, seamless, né? tiver o seu modelo, né? mais bonitinho, né? mais corretinho, vai ficar na hora que for é, visualizado em realidade aumentada. Tá bom? Aqui já está o arquivo pronto. A aula é curta. Olha só. Carregamos o arquivo. A gente vai vir aqui em cima, em exportar. Nós vamos dar um nome aqui. Lembrando que... Aqui o seu plugin já deve estar ativado de acordo com o que foi ensinado na aula passada. E aqui eu vou dar o um nome. Maquete. Maquete. Em. R.A. Evitem usar cedilha sabe, os caracteres especiais. Pode ser que dê algum problema, tá? Então aqui, maquete em R.A. E vou, aqui, e vou clicar em exportar. Ele vai começar a exportar e olha só, ele está começando a fazer a exportação. O que, que vai acontecer? Ele já está exportando lá para o nosso Studio Armidia, ou, ou seja, você já você tem que estar com o Studio Armidia é, aberto, né, e logado, tá? Ele vai demorar de acordo com o processador do seu computador, a sua internet, tá bom? E ele vai começar a fazer essa, né, essa, essa, essa mudança, né? Esse, essa transferência, ou seja, ele está interpretando aí, calculando seu arquivo de SketchUp, indo para o ambiente de realidade aumentada, ok? Vamos aguardar. Na hora que terminou, ele vai dar aqui a mensagem: AirMedia Extension Export Successful. Ou seja, deu tudo certo, tá? Deu tudo certo, a gente dá OK. E agora a gente vai lá para o nosso de Estúdio. Como a gente sabe se chegou aqui? Bem, a gente vai vir aqui, ó, em Assets Manager. Assets são todos os elementos que vão compor um projeto. Tá? Então, o que é um Assets? É um modelo 3D, é um vídeo, é um botão, é um áudio MP3. Tá? Então, aqui olha, no nosso AirMedia é o nosso gerenciador de Assets clica uma vez nele. Vamos aguardar. E pronto. Ó. tá aqui, ó maquete em R.A. Ele conseguiu, deu tudo certinho. Tá? Se eu clicar uma vez aqui em cima dele, ele vai mostrar um preview aqui, olha só. Tá? Cada assets que nós vamos inserindo aqui no ambiente da Media, né, nós podemos é, observá-lo. Existem várias outras coisinhas que Vão ser explicadas, tá? Numa próxima aula. Mas, ele está aqui, tá? Ora, ele vai começar a carregar. Isso aqui é até interessante para você ver se na importação veio tudo certinho, tá? Existem alguns modos de visualização. Aqui a gente deixa em padrão realístico, apesar de que aqui, como a gente não, não usou... É, nada em Baked, nada em Max, só tá usando mesmo as texturas, a gente pode vir aqui e é, clicar em Simple, tá? Vamos aguardar ele carregar. Ele pode demorar mais ou menos de acordo com a internet que vocês têm, tá? Ele vai aqui carregando. Pronto, olha só, pessoal. Tá aqui, ó. Tá vendo só? E você com o mouse, você já pode observar. Então, olha, mover, tá? Isso aqui é só um preview tá isso aqui não é nenhum projeto ainda montado e vou aproveitar que eu já tô aqui vou falar para vocês lembra que eu comentei na aula 1 sobre a questão do QR Code Ó, se eu clicar aqui ele vai gerar um QR Code que se você quiser testar lá no seu aplicativo lembra lá que tem um link do QR Code você pode clicar aqui ele vai pedir para fazer um download e você já vai poder testar lembrando que nesse caso a gente vai precisar usar o logo da AirMedia mas não vamos fazer isso agora, só estou, só estou dizendo para vocês que tem como fazer isso, tem como testar parte da, da, da, do, do seu projeto de RA, tá? É, enquanto ele não está definitivo. Deu certo aqui, pessoal? Voltamos aqui, ó. clica no logo da Armid, e a próxima aula vai ser realmente a criação do projeto, que vai vir aqui em Create, tá bom? Uma aula curta. Tá? Mas agora já no ambiente do de Estúdio para a gente finalizar o nosso projeto de realidade aumentada. Tá bom? É isso aí. Até a próxima aula. Valeu!